É, meus amigos, Mortal Kombat 2021, apesar de ser um filme que decepcionou muita gente e nós não estamos longe desse negócio aí, entendeu? Agradou muitas pessoas também e ele bateu recordes, principalmente no HBO Max, que é um dos assuntos que nós vamos comentar aqui hoje e... Com base nessas informações, isso abre possibilidades para outras coisas que podem acontecer, não apenas uma sequência do filme, mas outros negócios que a gente vai comentar com vocês que são explicados aqui nesse texto, entendeu? Saudações Delisio, eu sou Caio Nobre, eu não estou sozinho, pois eu estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí manos, hoje é Alanios, dos Serviços Alternativos. Exatamente, rapaz. Alanios aqui do Serviços Alternativos, entenda como quiser, estamos aqui juntos para poder conversar. Um um pouco mais sobre Mortal Kombat o filme com vocês. Eu sei, gente. Eu sei que vocês aí, muitos na verdade, no canal, não curtem, entendeu? Acharam o filme uma porcaria, mas nós estamos aqui para mantê-los muito bem informados. Então nós vamos conversar aqui sobre esse recorde do Mortal Kombat 2021 no HBO Max e o que isso pode resultar para a franquia, não apenas em termos de filme, tá? Então já deixa seu likezinho aí se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, galera, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Então vamos lá, Alanios, antes de eu trocar minha tela e poder começar a ler um trecho de um texto que eu separei aqui pro pessoal, é importante a gente ressaltar que no ano passado, quando o filme foi lançado, né, o Mortal Kombat 2021, não é segredo para ninguém que, além dele ter tido uma bilheteria, digamos, decente, porque ele conseguiu bater ali o valor que foi utilizado para a produção do filme e tudo mais, e ele conseguiu obter um lucro, mas ele estourou ainda mais, cara, no serviço HBO Max quando ele foi lançado. Porque milhares e milhares de pessoas ali... Adquiriram o serviço, né? Assinaram o HBO Max justamente por conta do filme do Mortal Kombat e acabaram se mantendo ali. E essa é a marca mais foda que esse filme obteve no ano 2021, né, Alanis? Mortal Kombat, eu gostei. Assisti pra caramba. Tava até comentando com o Caio, né? Um conhecido meu aí, tal, leigo do assunto, comentou muito bem. Então, acredito que essa é uma perspectiva que agrega bastante pra gente entender mais a respeito desse, desse recorde de audiência. Então, batendo o recorde de audiência. Audiência na HBO Max é muito legal. E cá entre nós, Mortal Kombat 2021 é mais um filme para streaming do que um filme para cinema. É um filme para DVD, o filme para assistir em casa, sossegadinho, no conforto do celular. Eu acredito que uh, ele fez sucesso na plataforma da qual ele se encaixa mais. E aí, cara, eu trouxe uma notícia aqui do site Screen Rant. deixa eu até trocar minha tela aqui para o pessoal ver também, a gente começar a conferir aqui e ler juntos e tudo. Esse trecho específico aqui que eu separei para poder trazer para o pessoal, Alanis, ó, ele diz o seguinte. O sucesso de Mortal Kombat no HBO Max permite ao Warner Bros. explorar várias possibilidades diferentes com o IP, que é a propriedade intelectual, no caso. Embora seja extremamente provável que a empresa pretenda lançar sequências no cinema, o serviço de streaming oferece ações para permitir que a franquia cresça além disso. Na mesma linha do DC Universe, né, que está montando aí shows para Canário Negro, Peacemaker e tudo mais, e eles ainda mencionam aqui, ó, que apesar de Esquadrão Suicida e Birds of Prey terem sido decepções em termos de bilheteria a HBO Max dá a esses personagens a oportunidade de continuar suas histórias por meio de programas e filmes exclusivos para o serviço, que foi o que o Alanis acabou de falar, de ser uma obra que vai ser lançada diretamente na HBO Max, não necessariamente nos cinemas. Aí, continuando aqui, ó, para esse fim, embora ainda seja provável que Mortal Kombat 2 e suas sequências recebam lançamentos aí nos cinemas, o HBO Bill Max permitirá que a franquia floresça por meio de spin-offs de personagens como Scorpion do Mortal Kombat. A gente já teve, sim, um spin-off de Mortal Kombat, mas em desenho, né, em animação, que foi Scorpion's Revenge. Mas isso não impede que eles possam fazer alguma coisa relacionada a isso também nos cinemas, né? Vai que nosso querido Max Hwang, mano. inclusive, ele tem feito algumas coisas, assim, algumas postagens bastante curiosas nas suas redes sociais. Mas assim, galera, a gente sabe que aquela imagem que ele tirou lá nas redes sociais dele e tudo, é uma montagem, sim, feita por fã, não quer dizer teaser de alguma coisa, não quer dizer que Mortal Kombat Shaolin Monks no cinema está vindo, algo do gênero não, tá? Porque o passo lógico pros caras agora, provavelmente, é realmente fazer a sequência aí, o Mortal Kombat 2, onde vai vir torneio, vai vir Johnny Cage e tudo mais, e pode ser que eles estejam pensando aí, em paralelo, né, Lance em fazer algum spin-off, algo do gênero, focando justamente aí nos dois Shaolins, ou alguma coisa relacionada a Sub-Zero, Scorpion, não sei. Isso aí só o tempo vai dizer. Tanto é que o Lewis Tender, ele sempre bateu muito na tecla, lá na época do Mortal Kombat 2021, sobre o tal do Mortal Kombat Universe, entendeu? Que os caras estão querendo montar aí, ó, faz um tempão. E por falar em do Stan, né, Landis? Nós temos que mostrar mais uma coisa aqui pra vocês, que é o seguinte. Depois que o HBO Max lançou essa notícia, falando aí... Ah, na verdade, o Screen Rant, né? Falando que o HBO Max teve um recorde aí por parte do Mortal Kombat em acessos e tudo, que foi mais de 3,8 milhões de pessoas assistindo, né? O Todd Garner veio aqui compartilhou essa notícia. Interessante notar, eu não tinha percebido até agora, Lanius. Veja só a imagem de capa do... It's in Cage Todd Garner. Ele tava Ei. com uma imagem aqui do filme, do primeiro filme, de Scorpio Sub-Zero. Agora ele botou essa imagem aqui. Eu não tinha visto. E, e aí a gente voltando aqui. Temos aqui a notícia do Ed Max, do recorde e tudo. E um pouco mais embaixo. Olha só quem tá comentando aqui, falando sobre... MK2 break records, ou seja, Mortal Kombat 2 vai quebrar recordes. E não muito satisfeito com relação <risos> a essas informações sendo passadas aqui, Olha só o rapaz que comentou logo abaixo Que é o nosso querido <risos> Scott Edkins. Você sabe muito bem quem é o Scott Edkins aqui Yuri Boika, né? É um dos caras que nós queremos muito ver Aparecer no Mortal Kombat Principalmente como Johnny Cage, se Deus quiser E Alanios, eu acho que tudo tá rumando aí Pra um possível anúncio dessa sequência do filme de Mortal Kombat, cara Eu acho que o negócio é iminente Porque ele teve um lucro decente nos cinemas, em bilheterias e foi o maior recordista do HBO Max no ano de 2021, querendo ou não, mano. Mesmo que muitas pessoas tenham odiado o filme, não tem como, cara. Ele rendeu, ele converteu o Warner no HBO Max, principalmente, com 3,8 milhões de pessoas acessando serviços para isso. Então é uma coisa assim, que é questão de tempo. Para mim, eu acho que vai acontecer não e tem, não tem muito o que fazer, entendeu? Cara, 3,8 milhões é um número expressivo. A gente sabe que o marketing boca a boca é o que funciona. Se o boca a boca tivesse atuado contra o filme, provavelmente esse número seria bem menor. Por ser um filme de game, principalmente Mortal Kombat, é, acho que esse número aí é bem expressivo. E aí o Luiz tem ali, Mortal Kombat 2 Break Records, embaixo ele coloca ali, é I mean, He's kinda perfect. Cara, na minha opinião acho que eles já filmaram o filme. O Todd Garner esses tempos aí, ele tava fazendo uns teases realmente sobre ele estar de volta ao trabalho de produção do Mortal Kombat, alguma coisa do gênero. Pode ser que eles já estejam realmente no processo de produção há algum tempo e a gente ainda não tenha só a confirmação mesmo, coisa que a gente precisa ter ainda de forma oficial por parte da Warner, do Todd Garner e da galera ali, sabe? Mas é que nem eu falei, mano. É uma questão de tempo e por mais que eu veja muita gente, assim, com medo e falando, tipo, ah, não deveria fazer e tal, como a gente falou, vai acontecer porque ele teve um bom retorno e eu acho que só resta pra gente pensar assim, cara, tomara que eles melhorem bastante em muitos aspectos Que eles trouxeram ali no Mortal Kombat 2021 Que a gente achou que não ficou legal Principalmente em termos de personagens a gente vai ter gente que não apareceu nesse filme Aparecendo agora, tipo Johnny Cage da vida Que é um personagem que todo mundo quer ver Além do torneio também, né, lance É, uh, o Mortal Kombat 2021, ele teve três grandes problemas, né? Algumas as falhas de direção, roteiro e edição Fiquei na esperança deles relançarem o Mortal Kombat 2021 Com cenas extras E Pra gente ver uh, uma versão estendida, né? Pra gente ver ali toda a cena de luta por completo, né? Aquela primeira cena do Scorpion do Sub-Zero ali com um corte absurdo. Então eu, eu acredito que se esses três problemas forem resolvidos no Mortal Kombat 2, é, a gente vai ter um grande filme. Porque na questão de produção, né? Entenda aí, figurino, casting e tudo mais ali. Contrataram bons lutadores, fizeram efeitos práticos ali, tiraram leite de pedra de verdade. Porque né? com, com nada de investimento, os caras conseguiram fazer um trabalho muito bom na, na questão de efeitos, de figurino e tal, né? Metade da grana foi pro Goro e a outra metade foi pro salário do <risos> é, Salada, né? né? E aí, o, o que sobrou ali foi a refrigerante e coxinha pra galera. Foi um pastel e uma pitulinha. Exatamente. E digo mais, viu, Alanis? Digo mais ainda. A gente tá falando aí que foi um pastel e uma pitulinha pros personagens ali, além desses outros que a gente comentou que ganharam muita grana. Pra Nitara, meu amigo, acho que foi um biscoito polvilho, entendeu? Só... Meio pacote, né? Dividiu metade com, com os figurantes do, do Shinsung ali. Exatamente. <risos> ficou pra ela, tá ligado? Vamos torcer pra Warner, né? Pelo menos injetar um pouco mais de grana nesse filme também. Pra ele poder ser um pouco mais grandioso do que esse 2021 foi. Porque como a Lance comentou, ele teve um orçamento limitado e tudo. E ele vai trazer muitas coisas que a gente queria ver nesse primeiro filme. Agora nesse segundo. E vamos torcer pro o Young não roubar a cena de ninguém. Que a gente queira ver ali mais. Entendeu? Tipo, Johnny Cage da vida. Porque a gente <risos> falou também no nosso vídeo lá de análise e tal. Que não precisava do Cole Young. Mas ele tá lá vai estar tá no 2, a gente só precisa torcer para que ele não roube a cena de ninguém que mereça mais. Mas é isso daí, meus amigos. Agora só nos resta esperar mesmo esse anúncio oficial dos caras aí, desse novo filme do Mortal Kombat, que, pô, por tudo que a gente tem visto aqui, ele vai acontecer. E, obviamente, a gente quer saber agora a opinião de vocês aí, queridos espectadores que estão assistindo agora. O que, que vocês acham que vai rolar aí? Vocês acham que existe a possibilidade do Mortal Kombat Live Action ir além dos cinemas, entendeu? Eles desembolarem em uma série de TV pro HBO Max, uma coisa do gênero gênero, algum spin-off mesmo para os cinemas e não um filme numerado. Deixa aqui embaixo, mano, as suas opiniões a respeito de tudo isso daí. A gente vai adorar ver os comentários de cada um. E não se esqueça não de deixar o seu likezinho, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, pessoal. Vamos ficar por aqui. Um beijo para todos vocês aí. Até mais, é? Vamos!